Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Emerson Paranaguá e hoje vocês vão ver um look bem básico de maquiagem. Vocês sabem que eu tava investindo aqui no canal pra fazer esse tipo de look de filmagem pra vocês. Eu ainda tô me adaptando na filmagem, então pode sair com umas filmagens um pouquinho ruins, outras boas. Mas eu tô me adaptando, uma hora eu chego lá. Mas o vídeo de hoje era para trazer um look básico pra você fotógrafo, pra você maquiador, realizar nas suas clientes. Então assim, maquiagem não pode ser lavada. Então se você encontrar um modelo que fale, ai não, ou uma grávida, ou um ensaio um você falei não, não gosto de maquiagem, tenta convencer ela, porque tem que ter uma maquiagem um pouquinho forte pra se destacar na área dos olhos. Óbvio, tem gente que não quer, então você vai de acordo com a cliente. Mas se você for fazer uma maquiagem, você tem que lembrar que sai um pouquinho mais lavado na hora de edição. E depois vai dar mais trabalho pro fotógrafo, então... É bom deixar o olho um pouquinho marcado, mas ao mesmo tempo uma coisa mais sofisticada. Então eu optei por realizar um marrom. Então marrom em toda a pálpebra, bem esfumado, bem acabado, tanto na área de cima quanto na área inferior. E depois eu coloquei alguns brilhinhos, porque além de você maquiar para o um ensaio... O modelo ou a pessoa que vai ser fotografada gosta de se ver bonita. Então eu coloquei alguns brilhinhos para dar aquele charme, coloquei uns cílios postiços. E fiz uma pele bem bonita, bem iluminada, para que a pessoa também se sinta bem. Além de fazer as fotos, ela vai se sentir bem com aquela maquiagem e depois ela pode usar para qualquer outra coisa. Espero que vocês consigam conferir tudo certinho aí. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse aqui nesse canal, desse um curtir. E ajudar a se divulgar nas redes sociais para aquele seu amigo que é fotógrafo ou aquela sua amiga que é maquiadora, ou vice-versa. Como esse é o meu primeiro vídeo, eu gostaria muito que você deixasse as informações abaixo do que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Dicas de looks ou ideias, ou do que eu deveria mostrar aqui no canal, até mesmo com relação à cor do filmagem. Vocês estão vendo que essa cor está bem melhor do que a cor do vídeo, né? Eu tô aprendendo ainda, mas eu vou dar um jeito. Além disso, não deixa de se inscrever lá no meu Instagram, que é arroba que a gente pode ficar antenados. Uh! Fiquem bem, confiram o vídeo a seguir. Tchau! tônico de uma marca chamada Olinear Tonic, eles são sachês de tônico, então eu estou experimentando e eu resolvi usar na Cris. Após utilizar o tônico, eu estou tô utilizando muito essa plaqueta que eu recebi da Macrylan, ela é ótima para você não ficar utilizando produtos com as mãos. E aí eu estou aplicando com esse pincel um, um hidratante da Embryolise para peles oleosas. E o que sobra geralmente nas plaquetas eu aplico abaixo dos olhos para ter aquela parte bem, bem, bem hidratada Eu espero ele secar E assim que seca eu tô utilizando o Master Primer da, da Maybelline Eu não sei se ele vende em todo local, mas aqui tem na Polônia Talvez você encontre aí no Brasil A cor dela é o número 7 da Mary Kay e eu tô aplicando com esse pincel muito gostoso, muito bom mesmo de utilizar O A32 da Macrylamp, pincel de base Uma vez que eu aplico a base, eu volto com uma, uma esponjinha, uma Beauty Blender E vou esfumando toda a base aplicada Então tudo que tem para não ter, deixar marca, sabe, parte da orelha, parte da raiz do cabelo Agora a gente tá usando uma base da L'Oreal O número dela é 200 ou 300, eu vou colocar na descrição abaixo então eu vou marcando toda a área escura e depois eu volto com o corretivo e venho marcando a área clara. Como essa base da L'Oreal é muito clara, eu venho com outro corretivo e só faço um pequeno tracinho assim pra acentuar um pouquinho o contorno. E aí com esse corretivo, ele é Makeup Revolution, é o C09, ele bem claro na pele dela. Para mim ele ficou ok, mas na pele da Cris ficou mais clara. E aí a gente vem com batidinhas, sem muita pressão, só, sabe, tentando dissolver um pouquinho o produto, mas não muito. Porque se você tentar muito, ele acaba saindo demais o produto e não é nossa intenção. Tá ok? Batidinhas bem levinhas. E aí eu faço já todo o acabamento em volta do rosto pra não ter que ficar voltando. É melhor já fazer agora pra não ter que ficar voltando no final da maquiagem. Então vai desce bem a base no pescoço para não ter máscara também, tá bom? Então eu tinha aplicado um pouquinho de pó. Eu uso um pó bem baratinho, vou deixar na descrição abaixo e geralmente ele acumula um pouquinho. Então eu selo, faço baking e depois eu arrasto para o resto do rosto o que sobrou de pó, tá? Eu estou usando esse bronzeador da Bourjois, é aquele que tem cheirinho de chocolate, mas para mim não parece ter. E para sombra, e para fazer a área dos olhos, eu utilizo um corretivo Talvez seja o mesmo corretivo que eu utilizei para fazer a iluminação dela E aí eu venho esfumando ele com o pincel da Macrylan de cerdas sintéticas O que eu apliquei para recortar a sobrancelha também é da Macrylan, tá? Da, da, da linha Ecos E aí eu vou pegar um pincelzinho réplica da MAC e vou aplicar qualquer pincel de aplicar sombra E vou aplicar uma sombra mais iluminadora Pode ser um iluminador de pele também Mas eu queria que aquela área tivesse toda iluminada E também ali no cantinho de, eh, interno Com o pincel da linha Ecos da Macrylan E aí eu venho agora com uma sombra marrom Ela é um marrom, se eu não me engano Ela é o 289 ou o número 300 da Inglot Eu vou deixar na descrição abaixo Eu aplico em todo... Em toda a pálpebra móvel eu já fiz um vídeo é o back to basics eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês checarem ok? eu aplico em toda a pálpebra móvel depois eu volto com o pincel limpo e venho esfumando a bordinha então eu cortei como já tem um vídeo pronto eu já cortei essa essa etapa tá e aí eu fiquei na frente da câmera mas eu fiz a sobrancelha off também porque já tem vídeo aqui no canal explicando como fazer sobrancelha para a parte inferior é, como ela usa lente, eu dou preferência pra quem tem lente, aplicar um, um produto mais cremosinho. Então esse é o delineador da Inglot, um em cor marrom. E aí depois eu venho com a sombra por cima, assim, esfumando esse delineador. Primeiro eu esfumo o delineador, depois eu venho com a sombra pra selar. Porque eu não gosto que caia sombra dentro da lente das minhas clientes, ou das minhas amigas. Não importa quem seja, mas eu fico com receio, assim, de aplicar a sombra um pouquinho abaixo pra... Né, pode entrar e estragar E aí depois eu venho com um pincel grande Mais limpinho E vou fazendo os acabamentos de toda a sombra Toda, toda, toda Aplico o Fix Plus Só para ele tirar aquele efeito do pó E também para me ajudar a colar Um glitterzinho Que é o Reflect Gold da MAC E também para aplicar esse iluminador Muito maravilhoso Que é o Soft dentro Por cima do iluminador eu volto depois com o iluminador que eu comprei na Primark. Já não tem mais na coleção da Primark, mas ele deixa mais clarinho. Este batom é um batom muito maravilhoso, que combina com várias, vários tons de pele da Eudora. Se eu não me engano, é o um nude chique, mas ele vai estar tá na descrição abaixo, tá bom? E pra finalizar, eu apliquei os cílios postiços com a minha cola da Telier Paris. E venho com o delineador Noir da Sephora. E aí no cantinho eu deixo o delineador bem meio líquido e aplico e passo o pincel assim para desfumar. Isso aqui é uma dica muito maravilhosa que eu assisti recentemente, para que os cílios não fiquem grudando, você só aplica, passa um pouquinho de máscara no cotonete. E aí finalizamos. What about a hit of your love? <música>